Campinas, dia 1º de setembro e para vocês mais um Fora de Casa. Esse mês, eu e o Fernandinho combinamos de fazer os 1.250 quilômetros do antigo desafio MTS. A gente gosta de fazer isso uma ou duas vezes por ano, para manter em forma. Sendo 1 de setembro, vamos ver se eu pago o treino aqui em Campinas hoje. E mostro para vocês um pouquinho da Lagoa do Taquaral do Parque Lagoa do Taquaral. Bom dia! A programação serão nove voltas, três curtas e seis longas. Eu só fiz uma de cada, mas daqui a pouquinho o treino está pago. Eu entrei um pouquinho aqui no parque só para filmar. A lagoa, os pedalinhos, tem wi-fi livre pela prefeitura de Campinas, tem até um trilho de bondinho aqui dentro, muito linda mesmo. A cota do dia tá feita, Fernandinho!